A pesquisa científica nas ciências sociais, pesquisa também é planejar, é antever toda a série de passos que devem ser dados para chegarmos a uma resposta segura sobre a questão que se deu origem à pesquisa. Esses passos ou etapas devem ser percorridos dentro do contexto de uma avaliação precisa e das condições da realização do trabalho, a saber, o tempo disponível para sua realização, o espaço onde está sendo realizado, o recurso de materiais necessários, os recursos humanos disponíveis. O que determina trabalhar, o que, o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar, só se escolhe o caminho quando se sabe aonde quer chegar. Elementos de uma pesquisa, problema, objeto da pesquisa, problemática, a assim ser investigada e respondida. Objetos, o que pretende lançar, hipótese, o pesquisador pensa, pensar a resposta, o método, como a pesquisa será desenvolvida, o resultado, o que a pesquisa indica, a divulgação, como difundir aquele conhecimento após a conclusão da pesquisa. Publicações de artigos, divulgação, congressos e demais eventos científicos. Tipos de pesquisa. Pontos de vista de pesquisa da natureza. Pode ser básica, objetiva, que gera conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prevista. Pesquisa aplicada. O objetivo é gerar conhecimentos para aplicações de prática dirigida à solução de problemas específicos que envolvem verdades e interesses locais. Tipos de pesquisa. Do ponto de vista da abordagem da perp... da... do problema, a abordagem utilizada refere-se à forma como você vai analisar os dados coletados da sua pesquisa quantitativa. Considere quando pode ser qualificável, e o que traduziu números de opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, que requer o uso de recursos e técnicas é, estatísticas de porcentagem, média, desvio de padrão, coeficiente, correlação e etc. Tipos de pesquisa do ponto de vista da abordagem do problema Quantitativa, a interpretação dos fenômenos e contribuições significativos são procedimentos básicos da pesquisa quantitativa. É descritiva, pesquisadores que tendem a analisar os seus dados indutivamente, o processo do seu significado, que são os focos principais da abordagem. Tipos de pesquisa, do ponto de vista da abordagem do problema, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, pode ser complementada a observação. A principal diferença entre a pesquisa quanti, quanti e qual. Que está na ênfase que são, porém não são, porém não se excluem e nem se divergem. Podem se complementar. Tipos de pesquisa. Ponto de vista de abordagem do problema. Pesquisas eleitorais. Quando eu contabilizo quantas pesquisas escolhem o curso de arquivologia quantitativa. Quando eu pergunto por quantas, quando eu pergunto por que as pessoas preferem arquivologia, quais são as expectativas delas sobre o curso, tipos de pesquisa, ponto de vista dos seus objetivos pode ser exploratória, descritiva, explicativa. Pesquisa exploratória possibilita explorar o um objeto de um estudo de modo que o pesquisador possa obter maior intimidade com o mesmo e explicá-lo. Pode envolver levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas experientes do problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica do estudo do caso. Quando a pesquisa encontra-se na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar informações sobre o assunto. Pesquisa exploratória: A pesquisa exploratória possui um planejamento flexível que permite o estudo do tema de diversos ângulos dos aspectos. Em geral, envolve o levantamento bibliográfico, aqui que você descreve também como explorar o tema, entrevista de pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, como se faz pesquisa no campo que se aplique a algum instrumento de coleta de dados. Nesse caso, são dados novos de sua pesquisa que explorou junto à amostra. A observação. A maioria das pesquisas realizadas do propósitos acadêmicos pelo menos em primeiro momento, assume um caráter de pesquisa exploratória, pois nesse momento é pouco provável que o pesquisador tenha uma definição clara do que irá investigar. Pesquisa descritiva. Descreve as, as características determinadas das populações e fenômenos. Descreve que já existe uma literatura científica do tema. Ocorre como pesquisador apenas para registrar e descrever os fatos observados sem interferir neles. Por exemplo, parte do TCC relaciona a referência teórica, visa descrever características de determinada população do grupo, do setor, o fenômeno de estabelecimento de relações de variáveis e assumir em geral a forma do levantamento. Pesquisa descritiva. Procurar, por exemplo, descobrir a frequência com o fato que ocorre de natureza entre características, causas de relações e fatos. Coletar tais dados utiliza-se... De técnicas é, específicas, dentre as quais destaca se a entrevista, o formulário, o questionário e o teste de observação. Exemplos de pesquisa descritiva. pesquisas de opinião de mercadolo mercadologia, levantamento de socioeconômicos e psicossociais, aquelas que têm por objetivo estudar características de um grupo, atribuições de, de, de idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde e saúde. Estuda o nível de entendimento dos órgãos públicos de, um, de uma determinada comunidade que tem por objetivo levantar opiniões e atitudes de crenças de uma população. Pesquisa explicativa. Quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas, que dá, por exemplo, o análise de análise, classificação e interpretação de fenômenos observados, visem identificar fatores que determinam e contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofunda conhecimento da realidade do porquê e razão, e o porquê das coisas. Pesquisa explicativa. As pesquisas explicativas são ciências é, naturais, vale-se quase exclusivamente de métodos experimentais. Nas nas ciências sociais, na aplicação desse método, reveste-se de muitas dificuldades e com a razão pela qual recorre também pelos métodos, sobretudo observacional. Nem sempre se possível, da realização de pesquisas é, rigidamente explicativas das ciências sociais. Tipos de pesquisa. Do ponto de vista de procedimentos técnicos, o que se possa avaliar na qualidade dos resultados de uma pesquisa, é necessário saber como foram obtidos e bem como procedimentos adotados para sua análise e interpretação. Ambientes que ocorrem em pesquisa são muito de, de, de, de diversificados, também são muito diversos os métodos e técnicas utilizados para a coleta de análise de dados. Tipos de pesquisa. Tom, eh, pontos de pesquisa e procedimentos técnicos podem ser definidos por dois grandes grupos. Delineados aqueles que valem chamados de fontes de papel, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e aquelas cujos dados são fornecidos por pessoas. O levantamento do estudo de caso de pesquisa de pesquisação e a pesquisa participante entre outros tipos de pesquisa do ponto de vista procedimentos técnicos temos aqui adotados que leva a consideração do ambiente de pesquisa a abordagem teórica e as técnicas de coleta e de análise de dados assim define se os seguintes delineadores Delinha, deline, delineamentos da pesquisa Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental Pesquisa experimental, estudo de caso Levantamento de, de tipos de pesquisa Do ponto de vista de procedimentos técnicos Pesquisa bibliográfica, elaborada a partir do material publicado por participantes de livros, revistas, publicações, periódicos Artigos científicos, jornais, boletins, monografias Dissertações, teses material cartográfico Internet, com o objetivo de de colocar o pesquisador em contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar a confiabilidade e a fidelidade das fontes e resultados eletronicamente. Tipos de pesquisa, ponto de vista de procedimento técnico, pesquisa bibliográfica, também são elaborados principalmente com base de material já publicado das pesquisas referentes ao pensamento determinado pelo autor, e as que propõe analisar posições de diversas relações de determinados assuntos. Observações. Os demais tipos de pesquisa também envolvem o estudo bibliográfico, pois toda a pesquisa necessita de um referencial teórico. Algumas etapas fundamentais para a pesquisa bibliográfica a escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório do assunto, buscas das fontes, leitura do material, fichamento, Organização lógica do assunto, redação. O que escreve é a seção metodológica para uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, são algumas informações que pode constar: tipo de pesquisa, qual o tipo de pesquisa, fonte de dados, quais são as fontes que foram extraídas, informações quais foram as fontes pesquisadas, livros, artigos científicos, teses, dissertações. Procedimento de coleta de dados relata que foram feitas nas buscas de matérias bibliográficas, ou seja foram realizadas nas buscas de dados, na, na busca da base de dados, quais foram os resultados, quais as palavras-chave utilizadas para fazer as buscas, como materiais recuperados foram selecionados, caso não tenha consultado base de dados, o rebate foi foi feito o levantamento da informação. Procedimento de análise de dados aqui relata como, é, como foi analisado os, os materiais, e foi feita uma análise de conteúdo, ou seja, feita de uma categoria, categorização, alguns, algumas análises estatísticas de organização e tratamento. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa documental pode, pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza fundamentais de contribuições de vários autores sobre determinado assuntos de fontes secundárias, a pesquisa documental baseia-se na, na, em materiais que não, que, que não receberam ainda tratamento analítico que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Pesquisa documental, ainda em relação a diferentes entre a pesquisa bibliográfica e documental, analisada da pesquisa documental, além de ser análise de documentos de primeira mão, os documentos arquivos, igrejas, sindicatos instituições, existem também aqueles que foram processados. Pesquisa documental e, em relação às diferentes entre as pesquisas bibliográficas e documental são as fontes consideradas bibliográficas e documental, por exemplo, os relatos, pesquisas e relatórios solitos em jornais e empresas de atos e jurídicos, compilações de estatísticas, etc. Pesquisa documental dentro, institucionais, pesquisa documental, as pesquisas bibliográficas é a modalidade do estudo de análise de documentos de domicílio científico, como tais como livros periódicos em se complédios. Quais tipos de pesquisa, pesquisa, pesquisa, tipo de pesquisa, local de pesquisa amostra, procedimentos de coletividade, considerações de ética de pesquisa, levantamento, estudo de campo, estudo de campo, escrever a metodologia, procedimentos de estudo de casa, considerações.